Vai, vai, na hora que você faz Vai uhum. Foi foi. E aí pessoal, todos bem? Não se apaixona, hein? Então, que bom. <risos> sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido, amado canal Bidu Garage Custos É canalzinho bom isso aí, meu? Sem era qualidade meu... Ah, bicho, Era meu sonho ter um canal desse quando eu tava montando os carros, viu? Para me saber de tudo Mas vamos lá vamos e até resolver fácil, é, amor? deixa eu falar para vocês é o seguinte fiz um reservatório de óleo aqui ó de fluido reservatório tá, de, de, respiro de respiro de óleo da tampa de válvula tal eu fiz um desse aqui ó pro carro do Felipe que ele reclamava muito que o carro dele melava tudo de óleo aqui Que era um reservatório quase igual a esse não era dessa marca essa marca é muito boa que é da AG. Funciona bem, só que o que tava dele Eu não sei que marca que é, mas Não tava funcionando, por quê? Porque ele tem que ter um defletor aqui dentro O que, que acontece? Pra Principalmente em carro de alta performance Esse por exemplo Como esse carro tem um cabeçote grande E é Forjado, papapá Ele joga pá, bastante pá, pá, pá, óleo aqui E o carro do Felipe como ele usa na arrancada No México Essas coisinhas Né Felipe? Uhum. <risos> Então, judia muito do carro e joga bastante óleo. Aí melava tudo aqui de óleo, como vocês viram no vídeo aí, né? Tem vídeo do carro dele no canal. O carro tava todo melado de óleo. Beleza, o que, que eu falei pra ele? Falei, eu vou resolver esse seu B.O. Aí eu fiz um reservatório igual esse aqui de óleo pra ele. Que bonitinho. É. Eu ou o reservatório? O reservatório. Ah, tá. É que eu sou bonitão, né? Você Entendi. é lindo. Obrigado, mentirosa. Ó... <risos> Aí o que que acontece? <risos> Fiz, funcionou muito bem. Ele falou pra mim que funcionou, não tá mais melando de óleo. Então vou mostrar pra vocês. Não é só pegar um, um tubo de inox de duas e meia polegada, soldar uma tampa e um pininho pra cima, tá? É simples de fazer, mas tem um, um segredinho pra ele funcionar. Que é o quê? Como eu falei, aqui tem que ter um defletor. Por quê? Quando você acelera, ó, esse daqui, ó. Tá vindo da, da tampa tampa de válvula aqui, ó. Mostra aqui, mano. Vem daqui, ó. É uma conexão AN12. Vem e entra aqui, ó. Se for um carro que não tiver cabeçote grande, essas coisas, pode ser um pouco menor. Mas, se você puder usar uma mangueira de 5 oitavas, essa daqui, tá? Quem não quiser usar conexão, usa mangueira de 5 oitavos. Esse outro aqui... Vem do bloco do motor. No motor AP, quem tiver usando é, quem tiver, carro turbo e não tiver usando a bomba de combustível... Tenta mostrar aqui, melhor, Ali da onde ele vem ali, tá vendo ali? Ó? Olha lá, o tá vendo? Ele vai no lugar da bomba de combustível, que é um respiro também. Por quê? Às vezes quando entra muita pressão de turbo, ele joga a pressão para baixo. Para não estourar os retentor, retentor da polia, retentor do volante, você faz um respiro e joga aqui, entendeu? Por isso que é os dois. Aqui é o... o para esgotar, vem uma mangueirinha por aqui e tem uma torneirinha ali embaixo. Beleza. É torneirinha. Voltando aqui. Agora é o seguinte, vou mostrar pra vocês o defletor O que que acontece? Esse tubinho aqui, ó, ele desce até lá embaixo Mostra aqui, irmão Não, você não vai colocar lá Tem que ficar na frente do cano. Tá vendo ali, ó, o tubinho Dá Esse tubinho tem ir. que descer lá pra baixo Certo? Desce lá pra baixo, por quê? O, res... o óleo vai sair por aqui Se não tiver esse tubinho Ele já vai sair, já vai subir, ó Aqui não, ele força pss, Descer pra baixo Entendeu? Esse é o segredinho. É uma coisa simples, mas se você não fizer aqui, vai melar tudo de óleo do seu carro e vocês vão ficar bravos comigo e eu não vou ter culpa, <risos> Certo? Então o segredinho é esse. Aqui tem uma rosca. Um quarto, que aqui vai a torneirinha. Aqui também tem uma rosca uma rosca. Aqui vai pro... Olha lá. Tá acompanhando o vídeo. Aqui vai pro... Pro bloco ali que eu falei no lugar da, da bombinha de gasolina e aqui da tampa de válvula. É isso. Aí a pessoa que comprou essa peça aqui, minha, que eu, que eu vendi, vai escolher a grossura da mangueira que ela vai usar. Se quiser usar a mangueira de meia. De meia pra cima, tá? Meia polegada pra cima. Nunca menos do que isso. Como que você o chama motor ela? O motor é garrete. Papi! Papi Como que você chama ela? ela Papeche! É... Ximareu! O que, que você quer aí, Ken? Vai ser a garrete, gente. É. Então. É... Até perdi o que eu tava falando. É, a rosquinha. Aqui vai um filtrinho. Memes, acha o filtrinho aí pra mim. Eu não sei onde eu larguei. Ah, vai um filtrinho. A ah, Memes tá ouvindo já. bem, olha lá. Olha lá como é que ela tá ouvindo. o fone. Olha Tá ouvindo ela, bastante. Ela coloca o fone de ouvido, aquele pequenininho, e coloca aquele fone grande pra tapar os <risos> sons. Ouvido. <risos> ah, o que, que ela faz, gente? Olha ah lá, o fone de ouvido. <risos> oh, <risos> é muita engenharia mano. aqui em casa, gente. Muito é muita engenharia. Ó. Oh, ah, aqui, ó. Aqui, ó. Oi, Kine Garrete, gente. É o nome dela. Né, Garrete? A gente chama de Kini, Pequenininha de ah. Deixa eu mostrar aqui. Aqui vai esse filtrinho, tá? Super Toppers. Que é para evitar também que jogue óleo para fora. Ele, ele ajuda e dá um charmezinho, ó. Fica lindo. Segue a mesma linhagem do reservatório de água. Uhum. Que, eu, que vocês viram aí no vídeo passado, né? Reservatório de carro, do, do carro da Juliana que a gente fez. Mesma linhagem aqui do suportinho, a pessoa coloca onde ela quiser. E vai ter vídeo ah. também da direção elétrica funcionando. Pera aí, é, vai ter. Deixa eu falar uma coisa, mas é muito importante isso daqui. Tem muita gente que coloca, quer colocar reservatório. Até aquelas garrafinhas redondinhas que vende no Mercado Livre, em loja de performance. Eu já comprei daquilo. Funciona. Nunca coloque isso perto do lado da turbina, tá? Turbina, escapamento. Carro não for turbo. Nunca coloque o lado do escapamento. Por quê? Se der um vazamento, o óleo ele pega fogo. É verdade. E aqui sai vapor de álcool também. Então ele pega fogo. Então, tem bastante gente aí que eu já conheço, conheço gente que já pegou fogo na mecânica por causa disso aqui, ó. Colocou do lado de cá, ou deu um vazamento, ou sei lá o que aconteceu. Por isso que tem que ter ou... consciência na Olha hora de fazer, mim. né? Ou fica dando no corte. Pra quem hum. não sabe, quando dá no corte, sai fogo no escapamento, sai fogo na válvula aqui, ó. Ó, a válvula aqui também sai fogo, ó. Tá vendo? Por isso que tem que ter um caninho jogando para baixo ou emendando no escapamento. É essa técnica. Tem um vazamentinho aqui. Tá respingando óleo, tá melando de óleo ou o reservatório é errado. Que nem era o caso do Felipe, que melava tudo de óleo. Dá no corte, pega no óleo ou no vapor de álcool. Já era, meu camarada. Perdeu. Por isso que é importante sempre colocar para o lado de cá. Longe do escapamento. É isso aí. Fechou? Dicas do é, louco, vou dormir até sossegado hoje com a dica dessa. Tá ah, maluco. Então é isso, pessoal. Vai ter <risos> a... de consciência limpa, Fiz né Essa é a amor? minha boa ação do dia hoje, hein? <risos> então é isso, pessoal. Espero aí que tenha sido útil. Tenho certeza que vai ser útil para vocês, vocês. Espero que vocês tenham gost... estejam gostando do, do canal também, né? Porque a é, intenção sim. nossa do canal é só ajudar vocês. Até um carrinho legal desse, feito por vocês. Na garagem de vocês. Economizando uma bela grana. Uma fechou? bela grana. E quando me encontrarem aí, quando voltar aos eventos, paga o lanche, hein? Fechou? Paga, pinga. Pa não, pinga não, lanche, porque eu vou estar dirigindo. <risos> é nóis. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, até mais, até a próxima. Ó.